Fala pessoal, beleza? Se você chegou até aqui, você precisa saber mais alguma coisa sobre o MaxSize Pro. Eu já uso o MaxSize Pro tem 4 meses, estou terminando de fazer meu tratamento de 5 meses. E fica até o final desse vídeo que eu vou te contar todos os meus resultados, como que foi o processo até aqui. É, se eu realmente tive algum, algum aumento peniano, como eu já vi várias pessoas aí falando que teve 5 a 7 centímetros de aumento. E eu vou te falar nesse vídeo toda a verdade. Então fica até o final do vídeo que eu também tenho que te dar um alerta pra você não ser enganado, tá? Então, cara, eu sempre tive problema de ejaculação precoce desde a minha adolescência. É, nunca tive uma vida sexual muito ativa, porque eu não conseguia durar nem 5 minutos. A cama, minhas relações duravam de 2 a 3 minutos e isso daí não, não me deixava satisfeito e nem as mulheres que eu me, me, me relacionava. E aí, com o tempo, eu consegui até ter, ter algumas namoradas, mas nunca durou muito. E já cheguei a escutar que eu não, não conseguia fazer ela gozar, que ela sempre fingia. Enfim, várias coisas do tipo que, que mexe com a gente, né? Tipo, dá, dá uma humilhada nisso. Você ficar escutando que tu é broxa, que você não, não vai conseguir fazer ela gozar. Enfim, e aí eu procurei. E aí, pesquisando mais sobre o produto, vi vários vídeos aqui no YouTube de pessoas que tiveram aumentos, tiveram ótimos resultados. E aí, eu fui no site né, ver como que era o produto, quais, era, quais eram as suas composições. Vi que a composição dele é 100% natural, não tem nenhum efeito colateral. Então, não é que nem o Viagra que vai dar problema no coração, dar problema em várias outras coisas. Então, não tem efeito colateral nenhum se você tomar algum remédio. Eu, por exemplo, sou hipertenso, tomo um remédio controlado. Posso tomar sem problema nenhum o MaxSize Pro, que não dá interferência nenhuma com isso. Ele tem registro na Anvisa, então ele pode ser vendido e comercializado aqui no Brasil sem problema nenhum. Ele já é vendido em mais de 20 países, então é um ótimo produto lá fora também. E chegou aqui no Brasil e está fazendo muito sucesso. Por conta desse sucesso também que ele está fazendo no Brasil e tem ajudado muitos homens, cara. É, eles estão falsificando muito. Então, muito cuidado aonde você for comprar. Ele não é vendido no Mercado Livre, não é vendido no, no Facebook, página de venda, alguma coisa assim na internet. Ele só é vendido no site oficial, onde você tem garantia, tem tudo certinho. Eu vou deixar o site oficial aqui, onde que eu comprei os meus. Enfim, cara, comprei. No site tinha uma promoção. Não sei se quando você estiver vendo esse, esse vídeo vai estar tá essa promoção ainda. Mas tinha uma promoção que se você comprar três potes, você ganha dois. Então aí já concluiu o tratamento completo de cinco meses. E se eu não me engano, cada pote vem cerca de 50 a 60 cápsulas. Ah, se eu não me engano, são 60 cápsulas que você tem que tomar duas vezes por dia. 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. E cara, depois do, do finalzinho do primeiro mês, eu comecei sim a ter alguns resultados. Minha ereção estava começando a durar um pouco mais. Eu comecei a durar cerca de 10 minutos na cama, coisa que pra mim era algo que nunca acontecia. O tamanho do meu pênis era de 14 centímetros. Hoje no quarto mês, agora faltam duas semanas para eu entrar no quinto mês, eu já tô com 18 centímetros. Então nesses quatro meses eu consegui sim ter um aumento de 4 centímetros, mas assim, não foi do dia pra noite. Comecei a ter algum, algum aumento realmente no final do segundo mês, tomando duas vezes por dia, todos os dias, tá bom? Então sim, você pode ter algum aumento peniano, mas não é assim do dia pra noite, é, é a longo prazo, como se você fosse pra academia, não, não é do dia pra noite que seu músculo vai crescer, querendo ou não, o pênis é um músculo, então se você tem interesse realmente no produto, eu te aconselho, é um produto muito bom, muito bom mesmo, hoje minha vida é totalmente diferente, minha ejaculação precoce acabou, eu consigo ter uma vida sexual ativa, muito boa, consigo durar mais de 15 minutos na cama tranquila, consigo dar até duas numa noite sem problema nenhum, então, se você está interessado realmente no produto, vou deixar o site oficial aqui na descrição. Se você tiver mais alguma dúvida, pode falar aqui no comentário também. Lembrando que no site oficial é o único lugar onde você tem a garantia de 30 dias, se eu não me engano, que você pode tomar o produto. Se você não vê os resultados, você pode entrar com, em contato com eles. Então, é o único lugar que você tem certeza que você não vai perder o seu dinheiro, tá bom? Qualquer coisa, só falar aqui nos comentários. Valeu, brother.